E agora eu te convido para conferir o destaque do G1 da Vanguarda. Em três dias, o número de denúncias de assédio eleitoral tem aumento de 150% no Vale. Então, até segunda-feira agora, o Ministério Público do Trabalho investigava quatro denúncias. Ontem, esse número saltou para dez denúncias, de acordo com o Ministério Público. É, foram registradas denúncias em São José dos Campos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Jacareí, Tremembé e Ubatuba. Em São José dos Campos, uma das denúncias é contra a Embraer. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, um trabalhador relatou que ocupantes de cargos de chefia teriam submetido funcionários a situações de assédio eleitoral no centro de entregas de aeronaves. A Embraer informou que a empresa defende o pleno exercício da democracia, respeita as diferentes opiniões e é contra qualquer forma de discriminação, seja de etnia, raça, gênero, religião ou político-partidária. De acordo com a Constituição, assédio eleitoral é crime e as denúncias podem ser feitas no site do Ministério do Trabalho. Todos os detalhes dessa história se confere no G1 da Vanguarda.